Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, estamos aí galera Acredito que eu que quase no final da jornada Beleza? Esse é o episódio 9 da série A gente acabou de recolher os fusíveis aqui Com a intenção de encontrar o Nicolás, só que o safadinho fugiu É isso mesmo É, uh... Bem vindos aí ao canal novamente, se você já conhece a gente deu e não se inscreveu ainda, se inscreva Se estiver curtindo aí a série, dê o like, beleza? E vamos para a Jogatina, bora! A Gil aqui está um pouquinho zoada, a gente pegou o trambolim aqui é, A gente ainda tem dois, praticamente, espaços no inventário aí Deixei, deixei passar uma porrada de coisa, viu galera? Mas enfim, vamos divertir aí. O jogo vai ficar mais desafiador. Ah, o bonito do Nicolai deve estar por aqui, né? Não. Vamos desativar então. Vamos pegar uma coisa aqui. Registro não concluído dia 26 do 9, infiltrado, transtornos esporádicos, início da missão, observamos 5 policiais da, da RPD enfrentando um bando de 20, policiais aniquilados em 20 minutos, teste na universidade, bando desviado, inclui cães ao campo, 64% de infecção e conversão de duas horas, zero sobreviventes, 2.300, enquanto profico em pelotão, MW, MV me MW na cabeça, Faremos a primeira tentativa ao amanhecer. Enfim, bando desviado ao posto de comando, conflito noturno em era, em era confinada, com alto número de soldados, vídeo anexo, fim do conflito. Sete sobreviventes, bio, bioarma desconhecida, usada no ponto D18, é, ordem de rastrear, aparenta estar a caça, de olho em dois stars, um homem infectado e uma mulher, bioforma persegue a mulher. É, mulher, faz contato com o pelotão MV Aparência e comportamento da BioArma, compatível com o Projeto N investiga Investigando, observações BioArma, empunhando armas convencionais Parece obcecado em eliminar JV, Jill Valentine E conhece o traçado da, o traçado da cidade, prova que pode ser programada Metamorfose da BioArma, desencadeada por encontro hostil com, é, com, J, com Jill, né? Vídeo anexo, infectada é, Gil infectado, está inconsciente, coletamos amostras solicitadas Passadas mais de 17 horas, desde a explosão é, de Gil Valentine ao vírus Conversão lenta, ela pode ser resistente, vacina recuperada e aplicada em JV Gil Valentani por Carlos Oliveira, soldado Periton MW é, Gil deve estar apta para combate em aproximadamente 20 horas após a explosão BioArma parece mesmo ser projeto 1. Em contato com, com, com, com o antigo Valentim, se transforma e evolui. Induziremos outros encontros para obter dados mais precisos. Quer dizer, tudo é um experimento, né? strike if and this is one big ass if we can deliver the vaccine to them before they launch how long do we have hours maybe then let's not waste one more second this way we'll find the vaccine up ahead Os dois estão super bem stop and do what i got your back all right let's get this done Ele é obcecado pela Jill mesmo Nossa, meu... Corre, corre, corre, pula! Caraca, mano... Sempre por um 3 É, galera, pelo jeito estamos no final, né, porque... Sempre quando... Todo final de Resident Evil é praticamente no laboratório né? <música> tá, a gente precisar de algum cartão, algum acesso. Aqui tem uma janelinha Vou pra cá antes. É. Olha, que dá bem. Vamos ver o que tem aqui, vamos ler aqui o relatório. Regulamento NEST 2. Este Laboratório de Pesquisa do Vírus T, NEST 2, tem objetivos ligeiramente diferentes do NEST, principal da, um, da Umbrella. Aqui tratamos das necessidades que surgem com a criação e aplicação de novas armas biológicas, tal como encontrar vacinas para o vírus T e criar novos armamentos capazes de refrear essas, essas armas biológicas. Devido aos perigos impositivos, inerentes nesse trabalho é essencial que fun os funcionários sigam à risca os regulamentos internos. Qualquer visita não aprovada e é autorizada bem como a remoção de dados e materiais de pesquisa serão especialmente punidas com o maior o mais severo vigor. É uma honra fazer parte desse do maior instituto de pesquisas do mundo. Lembre-se, lembre-se disso e siga as regras enquanto criamos novas revolucionárias novas e revolucionárias tecnologias. O mapa show. É, tem bastante coisa aqui pra gente explorar Vou levantar inventário aqui Bom, eu já vou usar essa... Deixa, pera deixa eu comer. Eu sei que eu tenho... Então, bem de loot, né? Vamos vamos Bom, nem né, vou mexer aqui Vou me curar só e vamos para o save, primeiro save, porque o Nemesis virá atrás da gente aí, não tem jeito tá, ver se tem mais alguma coisa aqui vou soltar pólvora aqui, para Fechou. Dois espaços e vamos para o arrebento. Isso apareceu onde que eu não vi? Days o salário era generoso, com bons benefícios. Acima de tudo, juraram que eu iria contribuir para uma pesquisa de tecnologia médica de ponta. Para um professor universitário trabalhando no meio do nada, era uma oportunidade de ouro. Era guerra na loteria, por isso aceitei. Propus a família a, e todos concordaram em vir morar em ah, se eu soubesse, na verdade, o laboratório é um antro de monstros que conduzem experimentos bárbaros e cruéis com o único intuito de tirar vidas humanas do jeito mais doentio possível. Cara, acho que essa eu resolvo a, a frase que resolve o Resident Evil. É um absurdo. O mundo precisa saber. Mas sempre que reúno coragem para denunciar, penso em Pense 15. E me acovardo na mesma hora. Só me engano aquele médico lá. É... A Umbrella manda na cidade. Pegaram o sujeito tentando, tentando vazar segredos da empresa, praticamente deram no, de comer a um, a um beta Deram de comer, eu vi tudo meti, meti, minha mulher, meti minha mulher e minha filha nisso Só me resta fazer de tudo que mandarem para o bem delas Mas fica esse registro da minha consciência de que eu aprendi a lição É, agora é tarde Tá, aqui acho que não tem mais nada esse aí já Tá, a gente tá no. Eu não vou contar mais. Foi uma sala de cirurgia, se não me aqui. Isso, eu não fazer tenho que Override key, O que aqui? Override key, removed. ter que voltar naquela sala lá. Entrar. O cara tá muito bonito o cenário do jogo. Tenho a impressão que vai aparecer alguma coisa aqui. Override complete. Só tirar não? canhão. Uma escada ali, hum, hum. acho que aqui que a gente acaba combinar Acho que aqui que a gente manipula talvez o. A vacina. Pedido de autorização. Obrigado, Dr. Emerson. Gostaria de solicitar que o armamento normalmente reservado à equipe de síntese de armas biológicas seja estendido a qualquer funcionário que trabalhe na entrada e saída de cobaias. As cobaias não representam o mesmo grau de perigo que nossas armas biológicas, mas creio que essa autorização é aconselhável pelos seguintes motivos. Ultimamente, alguma, algumas cobertas desenvolveram uma mutação que lhes dá uma altíssima capa, capacidade de regeneração. Chamamos esses espécimes de pálidos. <risos> é, tem tudo a ver. Eles têm sugerido com frequência, mas ainda não identificamos a causa. Dada a espantosa rapidez com que esses pálidos se regeneram, é muito difícil aplicar um golpe fatal com o momento convencional. Se houvesse uma falha no sistema das instalações, estaríamos bem despreparados para uma defesa. Por esse motivo, eu gostaria de solicitar que todos os funcionários de expedição e remessas recebam armamentos pesados capazes de subjugar os pálidos. Assim, em caso de emergência, podemos eliminar rapidamente o perigo e desocupar o local em segurança. Muito obrigado pela atenção, Gabrielle Reed, gerente de expedição e remessas. Ah, deixa eu ver se tá alguma coisa aqui. Tá, aqui a gente tem um, uma amostra Eu usar isso para Sem perder muito tempo querida, desculpa Eu vou brincar com você Beleza, em cima é tudo certo. Ah, tem um bonitinho, Que caiu. Aqui uh! eu acho que eu já peguei tudo. Bora pra cá. A música tá ficando dramática, galera. vai ficar aí eu não tenho eu vou voltar porque não dá para deixar de garantir itens aqui galera eu voltar eu acho que é aqui o perto então vamos se organizar aqui isso eu deixo isso é. eu vou deixar também Isso eu vou deixar também Bom, acho que só isso Deixa eu voltar pra cá Ver se já consigo deixar pelo menos a amostra lá em cima Porque se eu conseguir deixar a amostra Pelo menos a gente consegue tem mais um espaço ali no inventário. I've got this wrong or I'm step. É, está faltando algum passo, como eu imaginava. Não sei lá. vou pegar isso eu pego na volta se tiver volta na realidade né this must be what it. Tô brincadeira não querido Vamos show. isso é útil Frente. Acho que pra cá não tem mais nada, bora A gente vai dar de cara com comer, mesmo, eu acho Nossa. Esse é diferente explosivo B, não tem nada no inventário bom tem bastante explosivo aqui, pego na volta, se tiver volta essa música já sai aqui de Ele fechou, pronto Música de sci-fi né ah, Beleza, tomar um caixinho aqui Explosivo B, também não tenho nada no inventário ainda É, eu vou precisar muito desses explosivos Não vai cair não querido? Que saco o oh, cara, um monte de explosivos, vocês estão vendo né? O que, que vai acontecer? Deixa eu ver se consigo combinar com esse. Fechou. Carta. Carta apreensiva. Caro professor. Professor Dr. Frank. Envio aqui meus mais sinceros parabéns aos seus colegas da Umbrella Europa pela conclusão do Nemesis, um feito verdadeiramente notável, na área de pesquisa e armas biológicas inserindo um organismo parasítico no cérebro de um tirano para colocar controlado de fora? Como não admirar uma ideia tão extravagante? Porém, do ponto de vista médico, sou obrigado a expressar minha enfática censura a esse desvio de, das normas consagradas da Umbrella. Apelar para o uso de parasitas é estabelecer um precedente perigoso. Vírus são controláveis. Acredito ser, acredito ser possível criar uma vacina eficaz para qualquer vírus do planeta. Com farto, finan, com farto financiamento e amostras abundantes, é claro. É possível dizer o mesmo dos parasitas? Em vão. Os médicos tentaram criar uma vacina para a malária. Parasitas como o Plas, Plasmodium têm uma genética muito mais complexa que a do vírus T. E é loucura achar que se pode domar. Os consumidores do seu país podem até comprar carro sem freio. Mas aqui nos Estados Unidos é bem diferente. É verdade, é verdade que o senhor é graduado em economia, portanto certamente já, concedeu, já concebeu uma, uma, uma estratégia genial de marketing para comover os incrédulos. Estou ansioso para ver, só aparece no fórum de Berlim, mês que vem. Até lá, seguirei buscando tratamentos para esse problema que o senhor arrogantemente nos impôs. Nathaniel Bard o nome dele é Nemesis. Então, eu vou pegar esses explosivos. Não vou deixar aqui, mas nem ferrando. Se eu conseguir, é claro, né? A gente já tem a amostra aí do, da vacina. Se não acontecer nada diferente, até a gente colocar a vacina naquela máquina. Vamos ver aqui aqui deve saltar algum desses AH! Sabia! eu sabia velho, desgraçado eu sabia por isso que não tá dando tanto tanta pólvora, tanta coisa Vamos ver onde um a gente começa Beleza, começou daqui Show Não, eu Vou matar você de shotgun mesmo, queridão. Ué Ah, é, não peguei ainda, eu vou assumir. Bom, eu já vou voltar então Eu já vou deixar tudo. tudo lá no.. no baú. Porque tem muita coisa aqui que eu não quero deixar pelo caminho não. vou deixar isso vou deixar isso vou deixar isso só te mais, tá tudo aqui isso aqui eu, eu vou deixar vou deixar deixar isso também a gente vai recuperar depois beleza Vamos para o crime. O que é isso aqui? Tá parecendo o Star Wars, né? Que a galera fazia. A galera no metal. Prensava a galera no metal. Tá? Né? Órbora Explosivo Aqui é uma sacada rápida, querido essa com um brilhão. beleza, sem dano. Explosivo só fica aí, querido. Explosivo lá não vai montar mais. Ok, isso que a gente já leu Então ele se chama Nemesis, é isso aí. Pólvora deu certo, e vamos para brincadeira. Tensão nesse sapo, esse sapo de lagoa aí é só certificando que não tem nada mais aqui para pegar Aqui também tinha Aqui também tem a, acho que é aqui né, acho que é isso aí uhum. não tem nada vamos as coisas aqui tá Tem bastante coisa ali. Eu tinha que levar. Eu acredito que eu tinha que levar, inclusive, mais. mais coisa para. para energia, né? Mas enfim, vamos ver o que acontece. o cara. Como não tá dando Show. Tá é rápido. É, é bem legal né cara show Jill, cuidado de agora será que é o final galera? nas instalações vai de time. de novo cadê o Carlão Força, Gil. Caraca, caraca, caraca, caraca, pólvora, duz vezes, não vou precisar, deixa eu carregar aqui. Essa aqui eu vou deixar ela aqui porque okay. não tem mais munição para tem mais uma munição só. eu vou explosiva. Espera Então, consigo enganar. Não vou precisar disso na realidade, né? O resto. Shotgun. Eu vou deixar. Bom, tem que levar pelo menos um, né? Mais um, dois. Beleza Beleza A gente vai dar aqui, para de munição já vai ter mais duas aqui ah, enfim, bora lá Você não desiste né campeão segura jogo segura this business nemesis, Put on a good show A Good. Nossa, esse cara é muito FTP, é né, né? Nossa, calma, querido. alguma coisa aqui Caraca, corre, Jim, corre. Jill, você é você, Carlos? Ô, Carlão. Você está ok. Deixe-me encontrar um você. Não, não é? Não, chamou Se tomar mais um dano, já era. A missão acabando. Так so, она São providenciais. Atropelou teu, teu, teu amigo aqui, querido. Não. Sai. É Você foi querido. Bora. Tô só o pó. I have to back. Bom, pelo menos a gente tem umas coisas guardadas aqui. Não sei se a gente vai precisar. Mas nunca é demais. Vamos ver se esse é o último save. Pólvora? Tem alguma cara. Você vai dar uma pólvora? Ah, beleza. Tá, deixa eu usar mais um então. Tudo bem, então faz o seguinte: dois, aliás, isso aqui pode ser útil. De arma. O nome do projeto: ca Canhão Ferromagnético de Infantaria da Última Geração, Codinome Finger. Chave de projeto: Coronel Garner, pesquisador-chefe da Nest 2, desenvolvedor, exército dos Estados Unidos. Calibre da munição: 60mm. Com velocidade de saúde: a 6 mil metros por segundo. Uso: Repressão de novas armas biológicas em caso de epidemia. Observações. O extremo poder de fogo dá vantagem de aniquilar por completo o alvo sem deixar nada para trás. Comentários: esse troço é irado, vou tirando, tá abusando. Mete o finger nele que dá, que está tudo resolvido. O poder de fogo é excepcional. Com um ajuste mais fino ficaria perfeito. Pode ser complicado mover em campo. Não daria para aprimorar a plataforma. Não daria para aprimorar a plataforma requer mais de uma fonte de energia. Pode ser difícil usar na prática. Não dá para centralizar uma única fonte de energia. Tá mas cadê o negócio? Cadê o Breganet? Cadê o Breganit? Tá então estamos relativamente bem depois do do Gênesis. Já estamos usando o Nemesis e atrás do Nicolae. Do It's done. Give me the vaccine, you greedy son of a bitch. Não, no não, não. You, Prince mother. I like you. We shall make ours an ongoing arrangement. Now, drop the gun. Que isso? Nossa, galera! Que isso, o negócio não morre mesmo. Have you ever seen anything so incredible? The data on this would be worth millions and you put a price on life good luck nikolai nikolai he's got the vaccine what about you we're o out of time i've got this i know you eu sei que você dá eita this is the last fucking nossa galera Bizarro, isso aí, é enfim. Se não vai dar certo, vamos ver o que vai dar certo aqui. Acho que é o ponto. Fraco dele. Ah. ah, sabia que até até uma brincadeirinha, verdade. Sai daqui. Nossa, Di. Força! Força! Força! Ah! Você me pegou. Eu vi que tem algumas coisas ali que você consegue atirar, que deve deixar ele lento, né? para você empurrar a cápsula ali. Saquei. Não, mas que a mirada, né, meu? you On this would be worth millions. But uh, you know how it is. is about to explode, and you can put a price on life. <laughs> Good luck! Nikolai! Nikolai! Go after Nikolai! He's got the vaccine! What about you? We're running out of time. I've got this. I know you do. Look. You know? This time. Só para dar brincada. Sai é maluco. Nossa, vê na cara. Vai, Gil. Força, querida. Tem outro do lado de cá ainda, cara. Tem outro lá atrás. 快快快 I <laughs> some Vou pegar todos os itens, só de raiva Que, que você vai sair? Não, que é, é a saída? Ela ah, tem uma. Agora é você, Nicolai. Você não vai me Promised isso, não é? Não! não tem ideia do que Umbrella. 10 minutos até missão E Goodbye, Mr. Allentown. Shame you didn't listen to me when you had the chance. Jill! Shoot him! I can't! I'll hit you! Do it! You have to! There's no other way! Take the shot! Carlos! Nah. I told you I couldn't leave you in a Carlos' world. That would just be too cruel. What about him? Do it. There's a price tag for everything. Even letting the world burn. Who are you working for? I'll tell you. If you get me out of here, I'll pay you whatever you want. You're a fool. You're a fool! Nossa, fica aí, Trush. Bora, Carlão. Caraca, o jogo na cava, meu. And cold as the heat from the blast washed over us. But all this death wasn't caused by a monster making virus. It was greed. Human greed. I decided then oh, there, you know, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them once and for all. Oh, galera, fechamos o jogo aí, sensacional, muito, muito, muito bom, muito bom, eu não lembrava né, de alguns acontecimentos do terceiro, mas, cara, muito top, e vale a pena jogar de novo, né, para tentar nos ranks maiores ali e coletar todas as informações. No mais, agradeço aí a companhia de vocês nessa, nessa série do Resident Evil aí, foi sensacional. Mais uma vez, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, curta aí. Coloque no comentário o que você achou do jogo, o que você achou da nossa interação, da jogatina. Beleza? Nos vemos aí nos próximos jogos, hein? Obrigado mais uma vez e valeu! Fui!